Aqui da janela do meu quarto vemos o parque da vizinha, onde tem o canil com muitos cachorrinhos que gostam de brincar pela cerca. Na minha janela eu vejo lindas árvores. Onde que tu tá, lendo? Eu tô aqui na janela do quarto. E o que que tu ouve aí? O barulho do vento. E do que mais? Os passarinhos. Dos passarinhos no pezinho de mamãe. Ao olhar a janela, olhar para a rua, eu sinto muita falta de sair. De ir no shopping, comprar um lanche. Sinto falta de ir à escola, de socializar com meus amigos. Os estudantes da escola municipal, professor Sérgio Lopes, nos mostraram um pouco de suas rotinas em casa. Eu amo, filha. O que tu gosta de fazer no frio? Gosto de ficar deitada e não entendi que eu não mexer. Tá bom. Vamos lá agora, vamos lá na sombra. Vamos mais um pouquinho, Ai, vem pra fora, passa. tá pronto Houve é apenas diversão na rotina dos alunos e alunas. Também existiu saudade em seus dias. Eu tô sentindo bastante saudade, tipo. Tô todo mundo junto, tô sentindo saudade das minhas coisas. da professora Carol, dos meus colegas. Tem um quadro, a gente não precisa de qualquer coisa, dúvida, a gente pergunta para a professora. meus cachorros, Olha. agora eu não saio muito, ah, sinto falta da educação física, dos professores, dos tá. colegas, hum. da minha cadeira, eu foi bem você. obrigada um é, tá mesmo. Tá bom? Tchau, tchau, tudo bom, gente. Em atividade, desde 2012, o projeto Cinegrafando a Educação visa construir vivências e relações de professores e alunos com o cinema. Na época eu tinha uma turma de estudantes uh, com bastante dificuldade de relacionamento na turma, tínhamos uma, uma convivência Bastante difícil, assim. E certo dia eu passei um filme para eles. E aquele filme encantou e mexeu muito com cada um deles. E eu vi no cinema uma possibilidade de trabalho com aquela turma. Cada aluno da sala, era uma sala pequena, cada um fez um curta-metragem. Então a cada semana a gente se envolvia de gravar. E na outra a gente editava o vídeo desse colega o projeto se seguiu em 2018 a 2019, com oficinas quinzenais presenciais. As crianças criaram sonoplastias. A princesa está amarrada na árvore em uma floresta. Sentia medo dos animais dali. Um ratinho rói sua corda e sobe em seu ombro. E junto aos outros animais seguem em direção ao castelo. Aprenderam sobre edição de 2019, realiza uma mostra de suas criações na Casa Círculo. Em 2020, o projeto precisou ser adaptado. As oficinas foram reinventadas, pois só eram possíveis atividades remotas. Oi, prof. Aqui em casa apareceu o bicho da esperança. De madrugada, a mamãe se acordou porque tinha um barulho estranho na sala, fazendo gri, gri, gri, e era o bichinho da esperança. Hum. Ele é verde. Por isso que ele é o bichinho da esperança, porque ele é verde. E verde significa esperança. Tchau, pro! Com a esperança de manter o projeto vivo, continuamos o contato com os estudantes, que de suas casas puderam brincar um pouco com elementos da sétima arte. Brincaram com as formas no cinema. Fizeram um exercícios sobre planos no cinema. Compartilharam fotos em diferentes planos usados na sétima arte. Como modelos, escolheram mulheres que admiram. Eu costumei tamanho ela de Dinda. pois ela tem que estar pendente aqui comigo. Se ela não vem todinha, ela vem com meu primo Gabriel, que é o filho dela. Ou com a minha prima Pamela, que é a tília também dela. E a gente brinca bastante. Eu gosto quando ela vem. Que daí ela me dá bastante atenção. Eu gosto dela. E ela é a menina, é a mulher mais importante da minha vida. Alguns estudantes impossibilitados de criar e enviar vídeos em função das limitações de disponibilidade tecnológicas, foram desafiados a expressarem-se através de diferentes linguagens e suportes. Expressaram-se por meio de áudios. A pessoa que eu mais admiro é minha avó, minha avó Cida. Ela é muito legal comigo. É, então ela é a que eu mais admiro da minha vida. Ela é tão legal. Adoro ela. Tchau. Oi, eu sou o Natanael. A pessoa que eu admiro é a minha mãe. Ela se chama Simone. A minha mãe é incrível e especial. Porque ela cuida de tudo e de todos da casa. E me ajuda em coisas importantes. Quando crescer, quer ser igual a ela. Integrando o projeto cenografando. Com uma proposta das professoras da escola, os estudantes foram convidados a eleger um objeto de sua caixa de memórias que lembrassem a mulher a qual admiram. A mulher especial se chama Simone. O objeto que escolhi foi um batom, porque a minha mãe gosta de usar. Eu acho ela mais bonita. Eu escolhi esse porno da minha mãe, porque ela gosta de escutar música e olhar vídeo e ela é uma pessoa muito importante para mim. Em 2021, aos poucos, a Escola Municipal Professor Sérgio Lopes retorna às atividades presenciais. E durante a pandemia, ficar em casa foi meio complicado, principalmente no meio, porque eu não tinha a ajuda do professor, né, para dar o auxílio. Uh, e ainda mais alguns alunos que tinham assim, dificuldade, já na escola. Ficar em casa fazendo atividade sozinho, quase não foi fácil. Com uh, os professores, com os colegas, né, inter interagir, né. Com um os colegas, foi bem difícil Oi, meu nome é Rayane E está foi é. Quando a gente estava em casa, a gente falou que tinha alguma coisa mais perguntada Também se prepara para continuar, junto com os estudantes e os professores, a criação de expressão por meio do cinema. Música